mm -hmm. A temática central da nossa pesquisa foi né, as relações entre a especificidade das escolas localizadas em áreas rurais, especialmente nas áreas de reforma agrária, vinculadas ao movimento sem terra, é, o jeito, né, a forma de ser jovem nesse espaço né, e também os livros, né, é, os livros que são produzidos e distribuídos através do programa né, do governo federal do PNLD. Então, o contexto da nossa pesquisa né, é a experiência das escolas do campo relacionadas ao contexto de reforma agrária. Né, e o objetivo principal da nossa pesquisa ele foi é, discutir, essa, analisar né, a presença dos livros didáticos na vida escolar, buscando evidências né, é, de especificidades nessas escolas né, e que justifiquem então, a necessidade ou não da produção de livros específicos para as escolas rurais no contexto brasileiro. Né? É, enfim, especialmente no, no, nos assentamentos de reforma agrária. Eles se identificam como agricultores, então eles não são filhos de agricultores apenas, eles se identificam como agricultores, né? e isso foi possível perceber na fala de vários deles durante o processo de pesquisa. 90% desses estudantes né, do campo, eles têm acesso à internet, que aí vai na contramão das, é, da perspectiva que, muitas vezes, as pessoas de fora olham para os sujeitos do campo e para o próprio campo como lugar do atraso. Né? É, a questão da leitura foi uma das questões de pesquisa, e eles dizem né, que eles leem, e entre os, os, os materiais que eles utilizam para a leitura, o livro didático aparece em um terço é, da, dos alunos, da resposta dos alunos, né, é, sobre a questão do livro. É, porque muitas das famílias, o livro que se tem em casa é o livro didático. Há necessidade de livros diferentes para estudantes do campo e da cidade? 63% desses jovens dizem que não, que os livros deveriam ser iguais. E em vários momentos das falas, seja ela nas entrevistas, nas rodas de conversa, eles fazem questão é, de afirmar a sua condição, quer dizer, nas palavras deles, né, no lugar, né, ou no espaço onde os estudantes da cidade estudam, nós também temos condições de estudar. Que deveriam ter livros iguais, porém, nesses livros deveriam ter discussões que, estão, que são é, importantes para o campo e que deveriam estar nos livros para que os outros estudantes da cidade também tivessem contato. E aí, eles citam, por exemplo, a agroecologia como uma dessas temáticas que deveriam estar estar a, a acesso né, dos estudantes da cidade. As relações entre o campo e a cidade eles não estão é, presentes nesses livros, né e esse é um ponto de vista a ser revisitado aí por editoras de livros didáticos, né a questão da cultura local também não está presente né, e ela é relevante, ela é apontada tanto para os estudantes como professores, como importantes, porém os livros didáticos hoje não permitem esse tipo de relação. Então isso aponta também uma possibilidade aí da construção de livros, da produção de material didático a partir da realidade local, feita por professores, com colaboração também de estudantes.